Fala nação, a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando das reações dos jogadores que estarão na Copa do Mundo do Catar Então, é, lá na Copa, hein? Pedro e Betão Ribeiro foram convocados para a Copa E vamos vamos mostrar só as reações dele, não Vamos mostrar também as reações de alguns jogadores que defenderão a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Então já quero que você se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilhar para a galera, muito importante. Bom, faça o nosso canal crescer, tá bom? Então já vamos para o vídeo. Pequinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Meio campistas, Bruno Guimarães... Ah! Antônio. Real Madrid essa é lista dos 26 convocados uh, Que vão receber a seleção brasileira uh, Pedro uh, Flamengo uh, Rafinha uh, Barcelona uh, Richard uh, A história do Silvio Vagueiro, aqui o Salmo Reis, o Patrinho e Silva, Militão e Breno. Não o uma surpresa, que as minhas famílias pedem Guimarães, Paquetá e Eva Agora, vamos lá para frente. Breno, Rodrigo, Richard, Gabriel Jesus, Tanto Tântori, o feminino e sim o um maquilhado. Acho que as duas surpresas seriam essas. Ele apostou. Bruno e Manées, meu Casimiro, United era todo Neymar PSG Pedro Júlia, conta pra gente aí. E tem... Júlia, conta mais pra gente. Ei, Merchou, tô aqui na casa do nosso Pedro, que não só foi um dia... Ele estava fazendo essa oração, eu vou... Posso, posso agora derrubar então, que a gente está aqui ao vivo. Não vou nem. Normalmente eu fico no meio dos casais para poder passar o microfone com certa facilidade, mas eu nem vou ousar fazer isso agora. Gente, primeiramente, parabéns. Parabéns aí em dobro, né? Primeiramente pela convocação e agora por esse momento tão especial. Você tinha alguma ideia que isso ia acontecer? Não. Nem um pouco, principalmente por, por ser um dia, esse dia né, mas que nem eu falei na oração, acredito que foi um dia separado por Deus E eu tenho certeza que Deus tocou no coração do Pedro para que se dia ficasse mais especial E você, como é que é para você poder viver esse momento que como você falou né, era um momento especial para o Pedro Mas ele fez questão de escolher esse dia, esse momento para pedir a sua mão Ai, ah, eu, eu nem sei, porque é um, é um momento que vai ficar matado né para o resto da sua vida, a tua primeira convocação para a Copa, acredito que em nome de Jesus vão acontecer muitas ainda, e eu realmente não esperava, eu não sei nem muito o que falar, a Fernanda estava um pouco tímida né, de falar com a gente, agora não teve jeito, tive que forçar ela para falar e agora vamos falar também com o Pedro, claro, que assim, a ideia era falar com o Pedro, mas né, momento eu que ir ali nela, de onde veio essa ideia de justamente no dia que o Tite anunciou uh, os convocados para a Copa do Mundo? Ah, eu acho que para ficar marcado mesmo né, na, na história esse dia, né, porque é um dia especial, então eu deixei esse dia mais especial ainda por ser a, convocação, a primeira convocação para a Copa, um sonho que eu realizei desde criança e ela vem me ajudando bastante né, a me tornar um um homem de Deus, a me tornar um, um grande profissional também dentro de campo. Nos momentos difíceis ela me ajudou também, então eu creio que hoje é um dia para ser lembrado para sempre, então eu quis deixar essa data ainda mais especial. Com certeza, então aí mesmo esse pedido registrado na Fla TV daqui a pouquinho a gente volta, então com mais uma entrevista com o Pedro, também com toda a família dele, que está muito emocionada neste momento, confesso que foi difícil para a repórter também. Emoção. Já foi difícil na hora da convocação. E agora, então, vocês querem, querem me matar, gente. O TV é mais Flamengo para você. Trindade está na casa do Everton Ribeiro. Alô, Luana, é com você. Fala aí, Show. boa tarde pra você, pra nação e boa tarde pra todo mundo que tá aqui, ó, nessa animação, na casa do Everton Ribeiro. Vou falar brevemente com ele, porque depois a gente vai fazer uma entrevista mais profunda. Vou até contar pra ele o que aconteceu agora, primeiro, claro. Tá falando com a avó, com o seu Amadeu, pai, a dona Rita, mãe, falou com a família toda aqui, primeiro, meus parabéns. Mostra aqui, ó, Ih, a, a gente ia mostrar a ligação. Liga aí de novo, liga de novo, Everton. Vamos lá, quero que você fale rapidinho, brevemente aqui é, as primeiras palavras, agora como jogador da seleção brasileira, nosso capitão que brilhou, como o Emerson falou na Copa do Brasil, na final, na Libertadores, agora membro aí da seleção brasileira. É, Everton, parabéns. Obrigado, né? É uma realização de um sonho, né? Poder viver uma Copa do Mundo, desde criancinha assistindo meus ídolos, os craques, e agora poder viver isso pessoalmente. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida, é um momento histórico para mim, né? E tenho certeza que ele direcionou tudo aí para que desse certo, agradecer a nação, ao Flamengo, por, por me dar essa estrutura, me dar o apoio para poder chegar aqui na seleção, a minha família, a minha esposa, Pô, é, muitos agradecimentos e obrigado aí por, por sempre acreditar em mim. Todo mundo chorou bastante aqui de emoção, vou mostrar aqui a Marília, aqui ó, está aqui atrás. Marília, vem cá rapidinho, eu quero mostrar, inclusive, Emerson, rapidinho, mostra a decoração pra gente, Marília, porque você pensa em todos os detalhes, Everton, vem cá, por favor. Olha aqui, Emerson, pelo amor de Deus, Marília, como é que você pensou nisso tudo? Fala pra gente, olha, olha, peraí, deixa eu sair aqui do meio. A gente queria entrar no clima já, né, da Copa do Mundo, queria ficar preparada, a nossa família tá aqui, né, uma parte da nossa família, amigos que sempre estiveram conosco, então a gente quis... É, preparar uma coisa especial para receber e também né, para viver esse momento tão único. E o Totói, ele não fala Brasil não, ele só fala Mengo, né? <risos> ele falou agora há pouco ali, ele falou, primeiro, agora é Brasil, mas daqui a pouco é Mengo. É Mengo, vem para a gente, a sua família, Everton. Aí pessoal, dá um é oi aí. Tô, aí ó. Toda a família lá do Everton. tá lá, tá todo mundo lá. Está né? aqui, ó, meu pai, minha avó, minha sobrinha, meu irmão, minha mãe e minha irmã. Estão lá no projeto social que eu tenho lá na minha cidade, estão tá ruim com as crianças lá, então a torcida estava grande e graças a Deus deu, deu tudo certo. Certeza. Ô Emerson, daqui a pouco a gente vai fazer uma entrevista mais completa aqui com o Everton, mas só para mostrar, ó, casa lotada, totói, baby good, que não é mais baby, né, já tá grande, tem o cachorrinho também, o sogro, os amigos, empresários, todo mundo aqui muito feliz com essa convocação do Everton Ribeiro. Daqui a pouquinho a gente volta, Flá TV, mais Flamengo para você. Valeu.